Oi jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovloco do Elen Tô indo pra casa agora, se atrasar, tenho que devolver a moto do meu irmão Que ele vai pro curso 6 horas são 5h40 Na verdade acho que são 5h30 então, Eu tenho chegar lá antes das 6 que é quando ele vai pro curso Que faz um curso na pedreira de manutenção de refrigeradores Central de arco, funcionários e tudo mais, coisas assim. Então, em teoria, usa moto de dia e ele usa a moto de noite. Ambos estudam. Corre, corre. O gasolina tá quase acabando, mas vou deixar para ele abastecer, senão vou atrasar mais ele ainda. Melhor abastecer na volta do que eu na ida. Eu acho que dá pra... pra chegar lá. Tá dia nublado, choveu pra caramba hoje, agora a chuva deu uma trégua pra eu voltar pra casa mas agora até que tá fazendo um final de tarde bonito já teve em relação que estava antes tá bonito né porque bonito mesmo só quando tem um pouco de sol bacana feito né? aqui. aqui estamos na movimentação da Avenida perimetral no horário de pico está começando a ficar mais movimentado porque se aproxima do horário das seis né a galera a gente sai do trabalho tem galera que mora para BR e quer sair um pouquinho mais antes para não pegar todo o garrafamento assim na BR E assim por diante Atenção nesse trecho aqui tem cara que dobra, entra na rotatória e não dá nem certo O Kombi vai sair do rotatório, é isso, muito bem Kombi, dando seta Cheio de lixo horrível. Cara, Belém é muito poluída, cara. E não é culpa da prefeitura, não. A, as pessoas, ó, como vocês podem ver aqui, ó. são teatros muito porcos, sabe? As pessoas jogam lixo na rua aqui. Jogam. Vezes, e não é só um papelzinho de bombom, não, cara. É uma geladeira, um colchão. É, é tudo que tu pode imaginar as pessoas jogam na, na rua pra o carro do lixo levar. E aí às vezes não tem como condições do carro do lixo levar. Tanto de tudo grande, pesado. Aí já tem que ser, ao invés de passar o carro do, da coleta do lixo, vai ter que passar o carro da do entulho, né? Tem um canal lá perto de casa, bicho, é tudo quanto é coisa, animal morto, é sofá, geladeira, fogão, cama. Tudo que tu pode imaginar, televisão, é gente, <risos> Deus o é livre. Mas é tudo nesse nesse esquema aí. Caraca, para graça aí, <risos> Tô no aí com, a, com a cama. E tudo isso polui muito a cidade. A gente, a prefeitura até que tenta fazer o trabalho deixar ela limpa, mas não dá, cara. O povo daqui de Belém é porco demais De verdade, não é exagero não Deve estar tá bem no celular né O cara tá está pisando no freio, saindo da faixa WhatsApp selado